Bem-vindos ao Isra Comida! Eu sou a Thay e essa semana a gente vai fazer batata palha! Você sabia que fazer batata palha em casa é um negócio muito fácil? Você sabe como fazer batata palha? Tem alguma ideia? Hoje eu vou ensinar pra vocês essa receita aqui, gente, não é nem uma receita de tão simples que é, mas que eu acho que muita gente não tem nem ideia de como é que faz. E sempre recorre àquela batatinha industrializada. Pra você que não quer mais comer essa batatinha industrializada, hoje temos batata palha. Então, vamos pros ingredientes? Batata, sal e óleo. Como eu disse, pra fazer batata palha é muito simples. A gente só vai precisar das nossas batatas e de um ralador. Gente, quanto à batata, eu já tenho aqui quatro batatinhas descascadas. Mas o ideal mesmo é que você use aquela batatinha da casca lilás, roxinha, que é aquela asterix. Aqui na minha cidade eu não consegui usar asterix, então eu tô usando uma batata normal, aquela amarelinha que você compra na feira. Não sei o nome, mas tenho certeza que o editor vai colocar aqui do lado pra gente. Então, tô usando essa aí, que eu só descasquei e lavei. E vamos ralar a batata. Muito simples. Enquanto eu ralo aqui minha batacinha, você aproveita e dá seu joinha nesse vídeo, porque quem mais traz receitas como batata palha para vocês, só tá aí. Então, dá o um joinha nesse vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e lembra sempre de ativar o sininho das notificações, para que você seja avisado sempre que tem vídeo novo. Ah, é aos domingos. Eu ralei uma batata em um pedacinho, agora o que a gente vai fazer? O que acontece? Essa batata que eu estou usando, ela tem mais água que a Asterix. Por isso que a Asterix, a Asterix é ideal para fritar. Então, para retirar um pouquinho do excesso dessa água, eu vou só ligar aqui meu óleo para começar a esquentar. Eu pego um papelzinho, papel ou toalha, e vou colocar minha batatinha aqui, e a gente vai espremer um pouco dessa batata. Por quê? Já que a gente não tem a batata certa, vamos dar nosso jeitinho para fazer essa daqui funcionar. Se você tiver... Usando asterix, esse passo você pode pular. Você pode botar, tipo... Não precisa dar essa espremida na batata, mas... Ó, ó como fica úmido. Viu? E a gente vai espremendo e depois a gente vai começar a fritar quando o óleo chegar no ponto. Ah, gente, eu não indico que você rale a batata toda de vez. Por quê? Ela vai começar a escurecer. Então vai fazendo aos pouquinhos, fritando aos pouquinhos e eu vou mostrando pra vocês. Agora que o óleo já esquentou... Eu vou pegar a batata, eu vou separando ela aos pouquinhos, tá vendo? De pouquinho em pouquinho, e vou jogando aqui dentro do óleo. Cuidado pra não jogar toda de vez, porque senão ela vira um bolo só e gruda uma na outra. Vamos aos pouquinhos, vai colocando dentro do óleo, espera se fritar e coloca a próxima. Pessoal, à medida que vocês forem colocando a batata no óleo, não deixe ela sozinha, abandonada, não. Vem com uma escumadeira e vai separando ela para ter certeza que ela não vai grudar uma na outra e virar um bolinho de batata. Porque a gente quer que essa batata fique bem soltinha. Então, é só isso. Fique com um carinho um pouquinho de amor e teremos deliciosas batatas palhas. E eu estou aqui resgatando minhas últimas batutinhas do óleo. Gente, rende muito! Sim. Eu fiz quatro batatas, rendeu a quantidade que eu estava esperando, brincando, rende muito. E é só isso, tirou a batatinha do óleo, aqui eu já montei um potinho com as batatas que eu fui fazendo, e é muito simples, tirou do óleo, joga um pouquinho de sal, costura Tá vendo como fica a soltinha, maravilhosa, quentinha. Uma coisa que você nunca vai ver na batata que você compra em saquinho. Você nunca vai conseguir o quê? Comer ela quentinha, assim. Hum! Eu espero que vocês estejam escutando essa crocância. Hum! hum. A melhor batata palha da vida. Eu acho que eu nunca mais vou comprar batata palha pronta. Não se compara. Só de pensar aqui... Aqui tem apenas dois ingredientes que eu sei quais são e não tem meio mundo de conservantes. Não tem como, nada ganha. Muito deliciosa. Hum. Hum. Eu vou parar de comer por enquanto. Essa foi a nossa receita de hoje. Um beijo e até a próxima.